Olá pessoal, tudo bem? Lembrando vocês que as inscrições para o salão de extensão vão até o próximo domingo, dia 22 de agosto. Você já inscreveu sua atividade de extensão no evento? Ainda não? Então fica atento para as instruções que nós vamos trazer agora. Primeiro, é importante que o seu projeto de extensão esteja registrado no sistema de extensão conforme as normas correspondentes e que esteja em execução nos anos de 2020 e ou no ano de 2021. Para inscrever seu trabalho de extensão, acesse o portal de serviços da URGS no seu portal do servidor ou do aluno. Direcione-se para a aba Geral, Extensão e, por fim, acesse Inscrições para o Salão de Extensão. por alunos de graduação integrantes da equipe do projeto devem ser finalizadas pelo coordenador da atividade de extensão até 31 de agosto Lembrando que além do vídeo documentário com até 5 minutos de duração também é necessário o envio de um resumo em PDF com 200 a 300 palavras a respeito de como funcionam as inscrições, formatação do resumo ou demais dúvidas de como participar do Salão de Extensão, acesse o regulamento neste link no site do evento. Afinal, se eu, que estou acampando, posso produzir para a extensão, você também pode. 22º Salão de Extensão. Conectando vidas, construindo conhecimento.